Oi, criançada. Agora nós vamos conversar com esse instrumento aqui, que deve estar tá bem velhinho, porque ele já tá todo enferrujado, coitadinho. Ah é. Ele falou que não é tão velho assim, o dono dele é que não passa lustre nele. Escuta, como que é seu nome? Trompete. Ah. Oh, que legal. O seu trompete. Você só sabe tocar três notas? Eu tô vendo que você só tem três botões? Nossa, ele toca muitas notas. Qual é a nota mais grave que você sabe tocar? E a mais aguda? Ah, eu sempre faço essa pergunta e depois eu me arrependo. Ô, seu trompete. Você, por acaso, sabe imitar o som de uma criança que escorrega numa casca de banana e cai de bumbum no chão? Ah, peraí, ficou faltando a hora que ela cai de bumbum no chão. Pera um pouquinho. Vamos lá, a criança tá andando, correndo, escorrega na casca da banana aí. E... Ô, oh, seu trompete, você sabe tocar alguma música infantil? Conheço essa daí. Ah, que legal! O seu trompete me lembrou de uma coisa. Você sabe tocar aquele toque de alvorada? Tchau, trompetinho! Muito obrigado pela sua entrevista! Ah.